Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Aliás, em tempos de discussões sobre privatizações, marco do saneamento, surge a discussão de um termo econômico, monopólio natural. E é este assunto que nós vamos discutir hoje. Acompanhe com a gente. Você deve estar se perguntando, o Haroldo endoideceu, afinal agora monopólio tem até um outro nome, monopólio natural? Não, este é um conceito econômico e que nós vamos explorar aqui hoje a sua definição e o seu conceito de uma forma mais ampla. Para começar, vamos só recapitular, lembre-se, monopólio, mono, uma única empresa é capaz de ofertar, ou seja, uma única empresa no mercado está vendendo um produto. Quando eu falo a expressão monopólio natural, eu estou querendo dizer o seguinte, que o número mais eficiente de empresas num determinado setor, numa determinada indústria, é justamente uma única empresa. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o monopólio natural equivale a uma situação onde a forma mais eficiente que eu tenho naquele setor é justamente uma única empresa ser a provedora, ser a fornecedora daquele bem ou serviço. Mas, Haroldo, de onde é que surgem os monopólios naturais? Ou seja, por que, que apenas uma empresa é a melhor forma, a forma mais eficiente? E a resposta para essa pergunta surge justamente na estrutura de custos. Quando nós temos custos fixos, ou seja, um investimento inicial extremamente elevado, essa é uma primeira característica de um monopólio natural. Provavelmente você já ouviu uma expressão denominada setores de redes. Toda vez que nós falamos setores de redes, estamos falando de energia elétrica, água, esgoto, gás, esses setores tipicamente são setores onde prevalecem o conceito de monopólio natural. Vamos aqui trazer um exemplo, imagine o setor de água e esgoto. Para eu entrar neste mercado, para eu fazer essa operação de abastecimento e fornecimento de água e esgoto, eu tenho um custo fixo extremamente elevado, que é justamente aquele investimento inicial da abertura de tubulações, canos, estações de tratamento de água e esgoto. Note, como esse custo fixo, esse investimento é extremamente alto, ele inviabiliza a entrada de outros players, de outros agentes e outras empresas. Aliás, basta imaginar como é que eu teria na mesma cidade várias empresas, cada uma abrindo a sua tubulação, cada um abrindo o seu sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto. Neste caso, é justamente a principal característica de um monopólio natural, ter um investimento, um custo fixo extremamente alto. Como economista, e falando de custo, eu não poderia deixar de fazer uma discussão justamente olhando para o comportamento do custo. Aliás, aqui um pequeno detalhe. Eu vou falar com vocês sobre dois conceitos econômicos, custo médio e custo marginal. Custo médio nada mais é do que o custo unitário. Pegar o custo total e dividir pela quantidade produzida ou vendida. Isso é o custo médio. E o custo marginal, embora o nome pareça terrível, mas marginal em economia significa a margem, ou seja, uma unidade incremental. Então, custo marginal é o custo de se produzir uma unidade a mais daquele produto. Isso é custo marginal. Desta forma, quando nós olhamos para este setor, a tecnologia dos setores de rede ou de empresas que se comportam como monopólio natural é justamente de um processo que exibe economia de escala e economia de escala nada mais é do que a redução do custo médio de produção à medida que você tem um aumento da quantidade produzida. Então olha que interessante, neste segmento onde eu tenho um monopólio natural, tanto o custo médio quanto o custo marginal são decrescentes. Conforme a produção aumenta, a empresa que opera no monopólio natural pode inclusive reduzir preço e ainda continuar tendo lucro, porque o seu custo médio cai à medida em que ela aumenta a sua produção. Dessa forma fica evidente um conceito clássico de monopólio natural. Ele enfrenta um investimento extremamente elevado, um custo fixo bastante alto, porém custos marginais, bastante baixos. Isso nos mostra essa estrutura de custo porque que nesta situação é muito mais eficiente a presença de uma única empresa do que milhares de empresas competindo entre si. Justamente pelo fato de que eu preciso ganhar na escala para conseguir diluir aquele meu custo fixo. e Pelo contrário. Quando eu tiver várias empresas competindo neste mercado, imagino no um sistema de água com custo fixo extremamente elevado, nem todas conseguiriam de fato vender, produzir uma quantidade satisfatória para ainda ter lucro e amortizar o investimento inicial. Portanto, a definição clássica de monopólio natural é justamente quando uma única empresa é capaz de abastecer todo um mercado. E por que uma única empresa é capaz e ela é mais eficiente? Justamente pelo fenômeno da economia de escala, pelo fato do seu custo médio ser decrescente à medida que ela aumenta a produção. E uma outra característica, como nós observamos e também discutimos aqui, é que o custo marginal está sempre abaixo do custo médio de produção, no caso de um monopólio natural. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas eu sempre ouvi que do ponto de vista do consumidor, monopólios acabam gerando uma perda de bem-estar social, ou seja, acaba sendo maléfico ao consumidor. E nós estamos vendo que existem alguns casos que é natural, ou seja, incontestável o surgimento destes monopólios. E numa situação de monopólio, a empresa pode exercer esse seu poder de monopólio cobrando um preço mais alto, ou seja, reduzindo o bem-estar do consumidor. E é justamente por isso que entra em ação o governo, ou seja, este é o seu papel, regulamentar os setores onde há monopólio natural. Você deve estar se perguntando também, Haroldo, mas não estou entendendo, quem é que faz a regulamentação desses monopólios naturais no Brasil? Basta você lembrar as famosas agências regulatórias, toda aquela nossa sopa de siglas no Brasil, que começa com a ANA, ANATEL, ANAC, Arcesp, enfim. Provavelmente vocês já ouviram toda essa sopa de letras, ANATEL, ANP, todas as agências regulatórias, cujo objetivo é ter certa interferência do governo para que estes setores ou essas empresas não exerçam seu poder de monopólio, mesmo que algumas delas sejam monopólios naturais. Vamos analisar ou simplificadamente pensar numa forma de como funciona essa regulamentação. Para a gente entender efetivamente este processo de regulamentação, Vamos voltar para as nossas curvas de custo, ou seja, pensando a curva de custo médio decrescente, a de custo marginal decrescente mais abaixo da curva de custo médio, e além disso, as duas outras curvas, a de receita marginal e a de receita média. Pensando nessa estrutura de custos e nessas curvas de receita marginal e receita média, se não houvesse regulamentação, uma empresa que opera sob monopólio natural determinaria o seu preço no ponto onde há intersecção da receita marginal e do custo marginal. Isso levaria a um preço que ela cobraria, rebatendo lá em cima na curva, cobraria um preço PM e venderia uma quantidade QM. No entanto... O que o órgão regulador tenderia, ou tende a fazer, pressionar este preço para baixo. Desta forma, o órgão regulador olha muito mais para a intersecção entre o custo médio e a receita média. Neste ponto é que ele determina um preço R, preço de regulação, com uma quantidade R, quantidade de regulação, ou seja... O órgão regulador tende a trabalhar para que uma empresa sobre monopólio natural trabalhe com um preço menor, ou seja, do que ela trabalharia numa condição de monopólio, e aumente a sua quantidade produzida e ofertada. Bom, pessoal, pode parecer um economês enorme, mas você enfrenta isso no seu dia a dia. E como comecei essa nossa discussão, os setores de redes, água, Esgoto, telecomunicações, gás, são todos setores cujo investimento é extremamente alto. E setores onde, à medida que você aumenta a produção, há ganhos bastante expressivos de escala. Ou seja, o custo médio, ele se reduz à medida em que eu aumento a minha produção. Isso é típico de um monopólio natural. E, aliás, monopólios precisam ser regulamentados, tais como discutimos aqui. Caso contrário, essas empresas tendem a exercer o seu poder de monopólio, prejudicando o consumidor. E o objetivo dessa nossa discussão aqui hoje foi justamente para você entender que alguns setores ou algumas empresas vão sim exercer ou vão ter esse conceito de monopólio natural. E essa foi uma discussão para que vocês consigam entender ainda melhor toda a discussão que está por trás das privatizações e até mesmo do marco do saneamento aprovado recentemente no Brasil. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Mais importante do que a gente viu hoje, monopólio natural não é definitivo. A tecnologia pode romper a presença de um monopólio natural. Mais do que isso, se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar, dar o seu like e nos acompanhar definitivamente nas redes sociais. Valeu!